Boa tarde, Edmilson Gonçalves. Estamos a fazer este contacto a partir do Banco de Urgência da principal unidade hospitalar da província do Ambo, ontem os profissionais aqui destacados receberam seis pacientes vítimas de um acidente rodoviário que teve lugar um, nas imediações da santeria. Para que tenham uma ideia de Milson Gonçalves, a santeria é uma zona periurbana do município sede desta província. Entretanto, destes seis pacientes que deram entrada aqui, sabe-se que dois evoluíram a óbito, prefazendo um total de uh, cinco mortes em consequência desta tragédia uh, rodoviária. Mais dados vamos saber com o um especialista em análises clínicas uh, desta unidade uh, sanitária, um, Félix Oulica. Uh, boa tarde. Qual é o quadro clínico que se pode fazer neste momento dos pacientes aqui assistidos? Bem, boa tarde a todos os telespectadores da televisão pública de Angola, de informar que por volta das sete horas do dia de ontem, infelizmente, deram entrada seis pacientes que tiveram expostos a um acidente de viação que ocorreu nas mediações da, do, do bairro de Santeria, próximo ao registro, é dizer que destes, dois tiveram, tiveram alta horas depois, ficamos com quatro. Dos quatro, tivemos dois com, com, com, com alguns ferimentos, ou seja, eram politraumatizados, e também constatou-se que um estava com um trauma crânioencefálico grave e que, infelizmente, chegou a óbito. Tivemos também um outro paciente que eh, teve fraturas eh, dos membros inferiores que, provavelmente, eh, logo à entrada, à entrada no, no bloco operatório para ser submetido a uma intervenção cirúrgica, este veio a falecer, provavelmente, por uma embolia pulmonar. Eh, de referir também que, neste momento, eh, temos uma gestante e, e, e, e o estado dela é relativamente estável, vamos ver o que é que irá acontecer nas próximas horas, tudo está a se fazer para que efetivamente seja então devolvida a saúde a esta, a esta paciente e um é que está aqui conosco na secção de ortopedia, conforme vocês puderam ver, está calmo, está estável, com uma fratura do úmero. Muito obrigado, aqui o especialista em análises clínicas, Félix Oulica, a dar-nos conta de que, de facto, seis pessoas deram entrada nesta unidade hospitalar ontem. Faz aqui um total de cinco mortes em função deste acidente rodoviário que teve lugar na zona da Santria. Destes cinco, como já dissemos, dois evoluíram a óbito aqui e os demais três morreram imediatamente no local do acidente. Edmilson Gonçalves, pensamos que hum, está dito o essencial em relação a esta tragédia rodoviária no Planalto Central. Nós vamos colocar um ponto final, assim em é especial, votos de continuação de bom trabalho.